Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador do Vida Magni, pesquisador de filosofia, neurociência e desenvolvimento pessoal sustentável. Você sabia que você tem uma felicidade média? E mais, ela te protege do impacto de experiências dolorosas, mas também impede de ser mais feliz. Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir qual é a sua felicidade média. Saber isso pode te ajudar a lidar melhor com as experiências impactantes na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam. Vamos lá! Martin Seligman fez uma pesquisa interessante e descobriu que temos um nível de felicidade usual. É uma espécie de felicidade média ou um nível médio de felicidade que a gente mantém durante a nossa vida. Imagine se você ganhar na loteria, você ficaria feliz. Muito feliz. Por quanto tempo? Ou quando acontece algo trágico, perdemos uma pessoa querida, fim de um relacionamento, um acidente que deixa alguém paraplégico é triste, é muito triste. Por quanto tempo? Algumas pesquisas demonstram que ganhadores de loteria e acidentados paraplégicos logo voltam ao nível normal de felicidade, ou seja, ao mesmo índice de felicidade que possuíam antes de uma experiência forte, tanto positiva quanto negativa. Martin Seligman fez uma pesquisa interessante para descobrir qual o percentual por dia que as pessoas vivenciam emoções positivas. Emoções neutras e emoções negativas. A pesquisa tinha três perguntas. Vamos fazer agora essa pesquisa e você vai descobrir a sua felicidade usual. É muito simples. Só responda com sinceridade. Vamos lá. Então, primeira pergunta. Quanto por cento do seu dia você vivencia emoções positivas? O que é uma emoção positiva? É você estar tá contente, você estar tá empolgado. Você está se sentindo entusiasmado, alegre, animado? Ou aquele estado de deleite, de júbilo? Tem que descontar os picos, aqueles momentos de euforia repentina que logo passa e também quando estiver dormindo. Em condições normais do seu dia, quanto por cento desse dia você vivencia essas emoções positivas? Segunda pergunta, quanto por cento do seu dia você vivencia emoções neutras? são aquelas coisas que você faz mas não sente nada. Um exemplo disso são as suas obrigações. São aquelas coisas que você faz no piloto automático. Terceira pergunta: quanto por cento do seu dia você vivencia emoções negativas? São aqueles estados de ansiedade, preocupação, desconforto, ou quando você sente culpa e vergonha, ou quando você está triste, sente medo sobre o amanhã, sobre o futuro. Durante um dia normal, quanto por cento do dia, você vivencia emoções positivas, emoções neutras e emoções negativas? Somando esses três resultados, tem que dar 100%. Se deu uma soma diferente, corrige aí. Fez a sua conta aí? Somou os três, deu 100%? Se liga uma fez essa pesquisa com 3 mil americanos economicamente estáveis. O resultado lá foi o seguinte. 55% feliz, 25% neutro, 20% triste. Eu não sei qual foi o seu resultado, mas agora você sabe o seu nível de felicidade usual. Se quiser, deixe nos comentários o seu resultado. Vamos aprender um com os outros. Agora eu te pergunto. Você quer melhorar isso? Quer melhorar esse índice? Ou se ficou contente com seu resultado, você quer garantir que ele não caia? Existem vários fatores que podem influenciar nessa nota. Mas vamos começar por dois influenciadores importantes, que um é o desequilíbrio ou a desarmonia em alguma área específica da sua vida e o dois é não saber o que precisa para ser feliz. Fique tranquilo, eu vou te ajudar nesses dois aspectos. Até agora você identificou seu nível usual de felicidade e sabe quais são os quatro aspectos da qualidade de vida que precisam ser equilibrados e harmonizados, para levar ou para manter o seu nível de felicidade acima da média. No próximo e-mail, eu vou disponibilizar a minha ferramenta online Roda da Vida para você fazer uma avaliação cognitiva de todas as áreas da sua vida e descobrir onde precisa de mais foco com mais urgência para conquistar esse equilíbrio. Eu também estou preparando um material que vai te explicar em detalhes os principais segredos da felicidade. Em breve você vai receber o seu e-mail também. Caso ainda não tenha se cadastrado, cadastre-se para garantir que receberá os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Agora vamos fazer um exercício para a sua mente consolidar o que você aprendeu até aqui. Para cristalizar esse conhecimento no seu cérebro. Certo? Já conhece? Rola essa página para baixo e escreva aí que valeu a pena assistir esse vídeo. Nos vemos em breve. Um abraço.